Que é o canal do Elefante Tarário e hoje eu vim falar sobre diretores de cinema. falando sobre fotografia no cinema e as pessoas gostaram bastante então foi muito legal receber esse feedback e eu te resolvi comentar um pouquinho sobre diretores que eu gosto que o trabalho me chama muita atenção eu vou lá falando que faz pouco tempo que eu comecei mesmo a prestar atenção mais nas direções mas existem alguns diretores que eu sempre procuro estar tá vendo os filmes meio que analisando o trabalho deles o primeiro que eu vou começar na polêmica Eu sei que muita gente não gosta e muita gente gosta Vai ser Tarantino Que na verdade eu aprendi a gostar No início eu achava muito trash Uma coisa muito, né, muito Não sei se vocês me entenderam Mas, mas muita informação Mas ele é diretor de em Glórias, Que é um filme que eu amo Que o Bill e a Prova da Morte Que foram exemplos que eu já Conheço dele, mas é aquela coisa, né? Bastante morte, bastante sangue, é aquele vermelho naqueles filmes. Mas foi um diretor que, a partir do momento que eu me acostumei mais com a estética dele e com o estilo de direção, eu passei a gostar muito e sempre procuro estar tá, conhecendo novos filmes dele. Segundo um diretor que eu vou comentar aqui vai ser Hitchcock, porque assim, apesar de só conhecer acho que dois filmes que ele fez, entre eles Piscose, foi um filme que, na verdade, eu sou apaixonada pelo contexto. Texto que ele foi colocado desde o marketing até a execução, assim, propriamente dita E quem não conhece a história ou conhece o filme, veja porque vale muito a pena um filme, assim, sensacional, acho que da década de 60, se eu não me engano Pra mim é realmente um diretor, assim, que merece, né, estar nessa escala de clássicos E eu acho super interessante a forma como ele dirige ou como ele pensava as direções dele o terceiro diretor, mas, na verdade, não é um diretor Lili e Lana, que pra mim são maravilhosas, meu Deus do céu, que são diretoras de Sensei. De... E são diretoras também de Matrix e Vê de Vingança, que são filmes também muito bons E são pessoas maravilhosas, né? Quem conhece sabe que elas estão sempre é, tentando inovar Matrix aí, que é um marco do cinema Trazendo questões bem polêmicas como Insensate, por exemplo, trazendo de uma forma muito singular. Isso é, para mim, é uma, uma coisa que chama bastante a atenção no trabalho delas. Algumas pessoas questionam muito sobre a qualidade do cinema brasileiro, mas eu sou daquelas que defendem que a gente sim tem muita coisa de qualidade aqui. Tem muita, né? Muita coisa duvidosa. Tem, mas tem muita coisa de qualidade que merece sim reconhecimento e divulgação e que as pessoas conheçam. E eu resolvi citar aqui. Fernando Meirelles, que é o diretor de Cidade de Deus, por exemplo. O jardineiro Fiel também é dele. E 360, que na verdade, é pra mim, é um dos melhores filmes que eu conheço dele. Eu gosto justamente pela dinâmica que ele traz nos filmes. E a, muitas vezes a veracidade das histórias, por exemplo. E como ele retrata isso de uma maneira muito legal. O último diretor que eu vou citar aqui, eu acho que é meu diretor preferido. Que é David Fincher. De todos os filmes que eu já vi dele. Acho que quase todos. Eu acho que não tem nenhum que eu não goste. Entre eles estão Garota Exemplar, O Criança no caso de Benjamin Button, Clube da Luta e Zodíaco. Esses são alguns exemplos dos filmes que eu já vi dele e pra mim sério, vários são assim filmes favoritos da vida filmes assim muito que você fica oh, meu deus sempre quando eu vejo alguma coisa dele a minha expectativa já vai lá pra cima eu gosto muito do trabalho dele então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa abordagem mais voltada pro cinema lembrando que eu não sou nenhuma crítica de cinema nem nada então isso é... são só algumas opiniões pessoais se tiver alguém que também goste de prestar atenção nas direções e analisar e que esteja sempre olhando essas coisas, comenta aqui embaixo eu sei que tem algumas pessoinhas por aí que já estão ligadas Então vamos começar E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like Ajuda muito a nossa divulgação Se não se inscreveu, por favor, seja muito bem-vindo e se inscreva Lembrando que a gente ainda tem alguns vários dias de VEDA Então se liga que a gente está tendo vídeo todos os dias de Agosto Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui Pra se ligar no que está rolando aqui no Elefante do Tarário. Valeu! Segundo toque então, que eu vou comentar aqui vai ser... Hitchcock, por quê? Oi, Oi! Você falou o segundo livro! Ai, meu Deus! Todo mundo é livro! Será que eu falei certo primeiro? Não lembro. <risos>